Olá! Quero aprender a fazer o seu dodecaedro regular no SketchUp de forma rápida? Então fica comigo! Um, dois, três. Olá! Aqui é o professor Rodrigo do Matemática Pop e hoje a gente vai aprender como fazer um dodecaedro regular virtual Esse sólido ele possui 12 faces pentagonais são pentágonos regulares. Então, vamos lá para a prática. Primeiro vamos clicar na ferramenta triângulo e selecionar o polígono, que é o polígono do nosso interesse. Eu vou clicar aqui selecionar cinco. O meu já está selecionado. Clica na base ou na origem e vai estender até o tamanho que eu desejar, que seja essa face. Cliquei. Pronto. Antes de qualquer coisa, vou selecionar e criar um um grupo, seleciona tudo, clica com o botão direito e criar grupo tá? fica mais fácil de manusear e não vai dar problemas agora sim, eu dou uma inclinada deixo ele quase totalmente na horizontal volto aqui na mesma ferramenta e seleciono retângulo, aqui está o pulo do gato tá vamos clicar nessa, nesse vértice e puxar, vamos fazer, vamos fazer um retângulo perpendicular a esse pentágono eu vou ajustar até que apareça esse tracejado no meio dizendo proporção áurea Clico, é essa diagonal que me interessa. Vou até marcar ela com a ferramenta linha e apagar com a seleção aqui tudo que não me interessa. Tá? Todas as linhas que não me interessarem desse retângulo vão sumir e vai ficar, veja que é apenas essa diagonal que virou apenas a minha guia da inclinação desse pentágono. Agora nós, todo o processo quase que completo vai ser utilizando a ferramenta rotar. Tá, então eu vou pegar esse meu pentágono, esse lado aqui, eu vou clicar, arrastar e marquei como eixo. Ele vai rotar em torno desse eixo. Eu vou clicar aqui no Control, vejo que apareceu um maisinho, isso significa que eu vou duplicar essa peça e vou segurar aqui, ó, aqui que eu vou puxar e vou marcar ali na linha que eu fiz. Pronto, tá. Agora o processo mecânico e repetitivo. Eu vou invertendo, ó, marca sempre numa lateral e depois pega a base oposta aqui o vértice oposto. Ctrl, nunca esquecendo de clicar no Ctrl e depois no clique, tá? Para eu poder duplicar a peça. Clica no vértice na sequência novamente e agora eu vou repetindo esse processo. Clica, arrasta no outro lado, Ctrl, clica e vai girando, e vamos completando o poliedro abaixo Ctrl quase fechando, ele está metade pronto, Ctrl vamos... fechou perfeitamente, ele encaixou lembrando que aquele retângulo ele tem que ficar em pé, não deitado, digamos assim para que a proporção gere um ângulo correto agora tem duas maneiras eu posso copiar toda esse, essa, essa construção, replicá-la e depois fazer uma, duas rotações para encaixar. Pode ser um pouco mais complicado se depois que você pegou o jeito de rotacionar aqui, às vezes eu prefiro até utilizar essa rotação aqui. Arrasta e vamos pegar agora aqui embaixo e girar e encaixar aqui em cima. Pronto, levantei o segundo nível. A partir daqui eu vou continuar usando o mesmo padrão, ó. a lateral. Aqui embaixo Apertando no CTRL Duplica e vai encaixando no vértice O local que eu clicar para segurar ela ó, aqui, ó, O eixo E esse lugar onde eu clico aqui Esse vértice É a parte que eu vou mover ó, CTRL para duplicar E eu vou encaixar exatamente onde eu quero Então ele vai fechando Quase que de forma natural ó. CTRL Peça ela se assim. Auto-organiza Ctrl E pronto, fechei a lateral Agora falta só tampar ele aí em cima Eu vou rotar ele aqui, essa peça E vou pegar lá o vértice oposto A essa reta Ou semi reta Essa aresta, Ctrl E vou encaixar lá também no mesmo lugar Prontinho, fechou Está aí o meu dodecaedro regular Lindo, maravilhoso Para me utilizar na minha aula virtual Ou na minha aula Presencial mesmo, projetando ele, podendo mostrar os elementos, enfim, deleto. Tá bom? Pessoal, grande abraço, até mais!